E eu me chamo. Ladybug! Uma menina como as outras. <SILENCIO> <SILENCIO> Marina. Versão brasileira. Radiante. Livre. Sonhador. Adrian. Ou perfume? Ah Professora, posso ir à enfermaria? Não! Pra que agredir? Não tem necessidade isso! Marinette, pode acompanhar a Rose até a enfermaria? Marinette? É ah, ah, ah. uma amiga imaginária como a Unicórnia Lily que você tinha no sexto ano? <risos> não! A Dora é o apelido que deu pra minha dor de cabeça! Quando ela vem me visitar, isso vai me ensinar a não sair de casa sem o Mr. Got... Hum. Bom dia! Eu sou o Mr. Got... A refeição mais importante pra sua saúde! <risos> Ter o mundo com seus óculos?